Fala aí pessoalzinho que curte o Matemática Pop. Hoje estamos aqui para falar de um assunto importantíssimo, que é o escalonamento. Tá? Aqui é o professor Rodrigo, sou professor do IFRS Campos Ibirubá. E se você quer aprender um pouquinho mais sobre essa noção que é importantíssima, tá? fica comigo. Ah, então estamos aí nossa, Nosso vídeo para nossa aulinha rápida Sobre escalonamento O que, que é isso? O que, que é escalonamento? Uh, então, aqui está a primeira tirinha lá do, do Insta Se você não me segue no Insta, deixa o recado Acompanha lá, matematica.pop acompanha lá todas as tirinhas, conteúdo bem, lembrando que lá o conteúdo é bem objetivo, de certa forma um pouco raso perto da profundidade que algumas noções precisam, e aqui a gente pode aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é escalonamento? Tá? Escalonamento é um processo que deixa que transforma uma matriz ampliada numa matriz escalonada. Mas o que é uma matriz escalonada? Nós vamos dizer que uma matriz é, está na forma escalonada ou escada. A gente usa, usualmente a gente usa mais a palavra escalonada, mas vocês vão poder ver na forma escada. E vai fazer todo o sentido vocês verem aqui pela figurinha. A gente diz que ela está na forma escalonada quando... O primeiro elemento não nulo de cada linha está situado à direita do primeiro elemento não nulo da linha anterior. Bom, vamos lá. O primeiro elemento não nulo é chamado de pivô, tá? Pivô é o primeiro elemento não nulo de uma linha. Tá? As noções importantes. Então aqui é a primeira noção, pivô. Quem são os pivôs no nosso exemplo aqui? Eu tenho um pivô aqui, tá? eu tenho outro pivô aqui dessa linha. Cada linha possui um único pivô e o pivô desta linha é esse aqui. Nesta outra matriz B, o pivô desta primeira linha é número. O pivô desta segunda linha é o 5, é o primeiro elemento não nulo dessa segunda linha. E da terceira linha, o primeiro elemento não nulo, o 1 um, também. Estes são os pivôs de cada linha, tá? Então, para que ela esteja na forma escalonada, o pivô da linha, com exceção da primeira, que não tem uma linha anterior, né? A partir da segunda linha... O pivô deve estar sempre situado à direita. Pessoal, de cor aqui, ele tem que estar sempre situado à direita do pivô da linha anterior. O 4 está à direita do 2. Aqui embaixo, esse 1 está à direita do 4, que é o pivô da linha anterior. Se ele estiver na mesma linha aqui embaixo ou à esquerda, ele não, a, a matriz não está na forma escalonada. Olha aqui, o 5. Está situado à direita do 1, que é o pivô da linha anterior. E aqui o 1 está situado à direita do 5. Veja que ele não precisa estar logo na sequência, mas ele tem que estar à direita. Tá? Tem uma outra uh, noção que eu não coloquei aqui, e ainda, se houver alguma linha nula, totalmente nula, ela tem que ser a última ou as últimas. não pode Abaixo dela não pode ter mais nenhum elemento não nulo, porque senão automaticamente vai desrespeitar essa, né, um pivô à esquerda. Ok? Veja que se eu desenhar aqui, ela vai estar, tá, porque escala, ou escada, ó. Dá. cortar aqui, e tá bem numa forma de escadinha. É, esse elemento pra cá, ela deixaria de ser essa escada Ou forma escalonada. Tranquilo, né? A questão é, então, como que nós... Escrevemos uma matriz nessa forma escalonada. Então, o processo de converter uma matriz uh, ampliada para a forma escalonada, que se chama escalonamento. Mas como que isso pode ser feito? Eu queria fazer uma analogia, não é exatamente a mesma coisa, mas eu gosto de fazer algumas analogias para ficar mais interessante a compreensão. Por exemplo, em frações, a gente consegue frações equivalentes por exemplo eu tenho a fração 1 meio se eu multiplicar eu vou fazer uma operação aqui em cima e outra aqui embaixo idênticas né, ficar por 3 nós vamos ter a fração 3 sextos nós dizemos que 3 sextos é equivalente a 1 meio, veja que eu fiz uma manipulação aqui, eu fiz uma multiplicação de 3 tanto no numerador como no denominador e obtive uma outra fração Diferente, mas equivalente a anterior, tem o mesmo, mesmo, mesmo valor. Uh, em matrizes, o, quando a gente faz um escalonamento, nós estamos fazendo algo semelhante. Tá? A gente não está perdendo suas características, mas ela está de forma diferente, que vai nos ajudar para muita coisa mais para frente. Tá? Então, vamos lá, quais são essas operações que eu posso fazer, que eu mantenho essas características da Matriz. Primeiro, somar múltiplos de uma linha. Posso ter, por exemplo, uma matriz. 4. Eu posso, por exemplo, somar a essa linha. Eu vou chamar essa aqui de linha 1. E essa aqui de linha 2. Eu posso somar a linha 2 o dobro da linha 1. Correto? Tá? Estou somando o um múltiplo de uma linha a linha 2. Essa matriz vai ficar assim. 2. Então, o dobro da linha 1 um é... O dobro da linha 1... Um, então, 2 vezes 2, um, 2 vezes 2, 4. 2 e 4. Então, somando essa linha baixo, vou ter 3 mais 2, 5, 4 mais 4... 8, tá? Essa é uma operação. Eu somei um múltiplo de uma linha à linha de baixo. Veja que a linha de cima. A gente vai operar sempre, quando for fazer esse processo, uma linha por vez para não ter problemas. Tá? Não ter perigo de acontecer algo inadequado. Então esse é uma, eu posso trocar entre linhas, fazer trocas entre linhas. Tá? Por exemplo, posso trocar a linha 1 com a linha 2. Então, ver assim, 3, 4 e 2. Tá? Sobre o que acontece, por exemplo, isso é para o processo de escalonamento, tá? Lembrando que a gente pode usar o escalonamento para encontrar inclusive o determinante de uma matriz. Mas aí eu tenho que ter cuidado quando eu faço essas operações porque o determinante sofre algumas mudanças quando a gente faz conforme a, a operação que nós realizamos. É assunto para outro vídeo. E por fim, a última, multiplicar linha por um número não nulo. Eu posso simplesmente multiplicar aqui, como já foi feito, a linha 1 por, uh, por, por 3. Vou pegar um número diferente. Vai ficar... a matriz vai se tornar então 3, 6, 5 e 8. Eu fiz algumas manipulações nessa matriz. Todas essas três tipos de operações que eu realizei aqui, eu... são válidas para esco... escalonar uma matriz, tá? Agora vamos... porém eu não vou... veja que eu fiz operações aleatórias, mas para o processo de escalonamento nós vamos usar operações que sejam convenientes, tá? Seja conveniente para que eu possa es... escrever ela de forma escalonada. Existe uma ordem para eu escalonar uma matriz. Eu não posso ir de qualquer forma escrever aqui a matriz 1, 2. Menos 3, 0, 5 e 4, 3 e 5. Para que eu possa escrever ela da forma escalonada, eu vou seguir a seguinte ordem. Eu vou pegar a primeira linha e vou marcar o pivô, o pivô dela. E agora o próximo passo é zerar todos os elementos que estão abaixo do pivô da primeira linha. É o primeiro passo. É uma receitinha de bolo, tá? Eu vejo que o pivô desta. É, o elemento da, que está na linha 2 já está zerado. Então eu não preciso fazer nada. Agora, o elemento aqui embaixo, 3, não. Eu tenho que zerar esse 3. Como que eu poderia zerar esse 3 fazendo alguma dessas operações que a gente viu abaixo? Eu já fiz aqui. Eu estou indicando. Eu vou uh, somar a essa linha. Uh, essa a primeira a linha 1 multiplicada por menos 3, como é lógico. Então, a linha 3, nós vamos usar essa notação aqui. A linha 3 vai ser igual à própria linha 3, mais a linha 1 multiplicada por menos 3. Por quê? O que, que acontece? Aqui que era 1, vai virar menos 3. Aqui que era 2, vai virar menos 6. E aqui que era menos 3, vai virar 9 positivo. Se nós somarmos, veja que eu vou reescrever aqui essa matriz. O que eu não estou mexendo 1, 2 e menos 3. Apesar de eu estar usando a linha 1, mas eu não estou... A atribuição está sendo feita só na linha 3. Então eu vou copiar as outras. 1, 0, 5 e 4. E aí a linha 3 que eu vou estar modificando. Eu estou escrevendo... Menos 3 mais 3, 0. Menos 6 mais 1, menos 5. 9 mais 5, 14. Tranquilo? Estão comigo? Agora, bom, veja que o primeiro passo foi resolvido. O primeiro pivô da primeira linha, zerei tudo abaixo. Agora eu vou, resolvido a primeira linha, eu não vou alterar ela. Eu vou partir para a segunda linha e vou. Achar o um novo pivô o Próximo pivô aqui é o 5 tá? Então, mesmo processo Eu vou olhar para baixo do 5 E vou zerar tudo que estiver abaixo dele tá? Bom, olha que barbada tá aqui Então eu tenho 5 aqui eu quero zerar esse menos 5 Então o que, que a gente vai fazer? Apenas somar a linha 3 Eu vou somar a linha 2 porque vai fazer 0 mais 0, zero, 5 zero. Cinco menos 5, 0. Então, como que isso vai ficar? Veja que eu não estou mexendo novamente na linha 1 um, nem 2, então eu vou copiá-las. É preciso copiar toda vez que for fazer cada operação, cada processo? Sim. Para organização, vocês é importantíssimo esse processo. Sim. E não se organiza, vai dar problema porque são, aqui eu estou pegando um exemplo relativamente simples as continhas podem ser muitas e aí se não tem organização é problema, vamos lá, somando então 0 mais 0 0, 5 menos 5 0, 4 mais 14 18 certo, vamos verificar de novo, vamos de novo aqui então primeiro pivô, embaixo está tudo zerado, segundo pivô tudo zerado. Próximo pivô é o 18. É a última linha? Cheguei no pivô da última linha, não tem mais nada o que se fazer. Vamos ver se ela está na forma escalonada. Ó. É que beleza. A primeira linha ok. Segunda linha tem o pivô, está à direita da linha anterior. O pivô da última linha está à direita da linha anterior. Fechou, está na forma... Escalonada Beleza? Simples, né? Então, só pra gente finalizar Conversar um pouquinho Sobre alguns pontos bem importantes ah, Eu deixei uma perguntinha Tá, ok, mas me diz uma coisa Pra que escalonar? Pra que serve escalonamento? Toda essa trabalheira Só pra ter a matriz de uma forma diferente Pessoal, como eu falei Uh, ela pode servir para calcular o, o determinante de uma matriz maior do que 3 Ou o escalonamento Nós vimos no vídeo anterior Que eu preciso usar aquele método de Sarros Para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 e se, e se eu tiver uma matriz de ordem 4, 5, 6, 7 Esse método de Sarros já não se aplica Não é usual uma matriz, matrizes maiores do que 3. E o escalonamento é possível. Vamos ver que a gente tem que escrever uma matriz na forma triangular e é possível aí por um cálculozinho simples chegar no determinante dessa matriz. Aí eu posso criar uma rotina para esse tipo de processo, inclusive programar isso na Excel eu consigo estruturar o processo de escalonamento e na, consequentemente para cálculo do determinante. E o nosso assunto que vem a seguir, que é a resolução de sistemas lineares A gente consegue transformar qualquer sistema linear em uma matriz E com o processo de escalonamento Nós resolvemos qualquer sistema também tá? Então ele é importantíssimo para a solução de sistema linear Certo, pessoal? Então vamos encerrar por aqui Esse vídeo ficou um pouquinho mais extenso Mas exigia alguns detalhes a mais Então, falou tudo de bom, uh, não esqueçam de curtir aí, foi útil para você, não esqueçam de se inscrever no canal e até mais.